Geralmente, as pessoas quando decidem comprar um imóvel é de uma hora para outra, ou quando uma situação que os bancos estão baixando os juros, ou quando ela recebe um dinheiro, talvez por herança, alguma coisa, algum processo que ela estava realmente esperando e aconteceu e ela recebeu esse dinheiro, ou até mesmo quando ela se depara e fala, Poxa, eu tô pagando um aluguel tão caro, eu poderia estar tá comprando meu imóvel, meu salário é bom, ou também algumas situações que acontecem na nossa vida, que é um casamento ou uma separação, ou caso uma mulher mudança de estado e você precisa ir para um outro estado, quais são os primeiros passos necessários quando você decide comprar imóvel, isso não pode ser de supetão, comprar o um imóvel é necessário ter um planejamento. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e sou especialista quando o assunto é te ajudar a comprar o seu imóvel, a financiar o seu imóvel. E é justamente o assunto desse vídeo que é você decidiu comprar o imóvel de uma hora para outra. Poxa, quais são os planejamentos necessários? O que, que você precisa fazer para comprar o seu imóvel antes de sair aí pesquisando? Eu vou refazer nesse vídeo aqui um resumo uma coisa muito breve, três passos muito simples para como você se organizar e o que você precisa fazer. Eu vou dividir esse vídeo em dois para que o vídeo não fique muito extenso, muitas pessoas têm reclamado aí do tempo do vídeo, então eu vou tentar resumir dividir o vídeo em dois e essa primeira parte eu vou falar sobre esses primeiros passos quando você decide comprar o um imóvel, o que, que você precisa fazer para conseguir comprar aí o seu imóvel e no vídeo da semana que vem, no final desse vídeo eu vou dizer o assunto que nós vamos estar verificando aí para a próxima semana, então chega de delongas. Vamos direto para o assunto do vídeo de hoje. E o primeiro passo da primeira fase quando você decide comprar um imóvel é anota aí saber como está a sua saúde financeira. O Guimarães, o que é minha saúde financeira? Eu tô com o nome limpo, eu eu tô bem, né? Posso comprar o um imóvel? Bom, basicamente, quando as pessoas decidem comprar um imóvel, elas saem procurando imóvel acha o um imóvel e daí depois vai para o banco todo aquele processo não não é isso que você precisa fazer se você quiser realmente comprar o teu imóvel mais facilmente a primeira coisa que você precisa saber em três passos simples é saber se o nome está limpo você não está recebendo nenhuma carta aí de serasa de protesto de nada então se você ter o um nome limpo é muito importante ter um bom score ter o um score alto é importantíssimo tem vários outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre o score vou deixar passando alguns vídeos aqui em cima para que você possa assistir e você também não ter dívidas então são três coisas muito importantes e simples não ter o um nome sujo ter um bom score e você não ter dívidas ah, Guimarães mas eu tenho dívida com financiamento de do meu carro é possível financiar o meu imóvel que... é possível não tem problema algum eu falo dívidas é você ter parcelamento de cartão de crédito renegociação bancária de empréstimos que você fez cheque especial onde você teve que fazer um empréstimo para o cheque especial está dentro do cheque especial isso tudo é uma é uma são situações que atrapalham a sua vida financeira a sua saúde financeira e você ter a saúde financeira equilibrada estar bem financeiramente é um primeiro passo a primeira coisa que você precisa é tomar nessa nessa decisão aí de comprar o seu imóvel nome limpo score alto e não ter dívida o segundo passo básico que você precisa tomar é, para se organizar, para comprar o seu imóvel, Tá? é você dar um pulinho no serasa obviamente nós estamos passando por uma pandemia como vocês estão verificando eu estou gravando esse vídeo aqui da minha casa onde vocês muito provavelmente também estão me assistindo nós temos feito muitas coisas de casa é, muito meeting de casa reuniões em casa eu apresento imóveis eu vou até o imóvel e apresento imóveis para os meus clientes e eles ficam aí da própria casa deles assistindo então obviamente que essa dica que eu vou estar passando não é para você sair fisicamente e ir até o escritório do serasa muito muitas coisas é possível fazer de forma online então online você consegue saber entrar no escritório do serasa eu já deixei também alguns vídeos dando caminhos caminhos informações de como você pode verificar isso para consultar o seu nome muitas vezes assim eu acho que meu nome está limpo né mas existiu uma conta lá atrás que eu deixei de pagar e o meu nome está sujo então eu achar não quer dizer que o nome esteja realmente limpo então é importante que por mais que você tenha essa decisão, essa convicção, vá até o escritório do Serasa online, né? Se for você estiver assistindo esse vídeo depois de ter passado toda a questão da pandemia que nós estamos vivendo hoje, vá fisicamente mesmo até o escritório, fique lá, pegue a senha, vá até uma atendente e tire lá um extrato de toda a tua vida financeira que vai aparecer ali e verifica se você realmente não tem nenhum problema. Ali também vai ser possível você consultar o teu score, qual que é a sua pontuação, eu já falei isso sobre sobre isso em alguns vídeos aqui a tua pontuação precisa estar entre 700 e mil tá é, ela vai de 0 a mil mas de 700 a mil é uma é uma situação onde você diz para o banco que você está pedindo crédito que você é muito pouco provável receber né você dá um calote deixar de pagar quando você tem uma pontuação alta. E agora, no terceiro passo, antes de eu falar qual é o terceiro passo, eu acho o mais importante de todos, que vai te facilitar e te ajudar bastante, eu vou pedir, que se você já gostou do assunto, se você está gostando desse assunto, desse vídeo, para que você clique aqui embaixo em curtir o vídeo, Clique em se inscrever aqui no canal e acione o sininho, porque na semana que vem eu vou estar postando uma continuação desse vídeo que você não vai perder, você vai ser lembrado aí pelo YouTube que realmente está entrando um vídeo novo. Caramba, caiu tudo aqui. que Eu estava programando fazer vídeo de casa, gente. É, é isso aqui, ó, minha, minha só para vocês verem aqui, a minha, minha lâmpada onde eu estou fazendo uma uma iluminação aqui na minha parte lateral ela caiu em cima do meu roteirinho que eu fiz aqui gente do céu por isso que eu prefiro o escritório mesmo para gravar ó aqui minha minhas anotações para eu não esquecer o que eu tenho para falar para vocês então não esquece não se você dá uma força tremenda nós já estamos aí passando dos 10.500 inscritos e tem uma meta de chegar até 30 mil inscritos agora até o final de 2020, eu tenho certeza que eu vou conseguir com a sua ajuda, então vai clicando aí embaixo, dá aquela macetada aí em curtir e se inscreve aqui no canal, tá bom? E outro detalhe que eu queria conversar com vocês é que eu não esqueci não, no meu vídeo, na última live que eu fiz, eu prometi sortear um, uma Echo Dot. é uma caixa de som eu tenho ela aqui em casa, muito boa, eu prometi sortear e eu vou sortear ao vivo numa live, no dia se eu não me engano, acho que é na semana que vem já hein dia 2 do 6 agora de 2020 se você está assistindo esse vídeo antes do dia 2 de 6, não esquece de ir lá naquela live que eu, que eu coloquei tem lá todas as instruções como é que você pode participar de desse sorteio que vai ser ao vivo e receber uma caixinha de som maravilhosa como essa aqui que já está na minha mão preparada para ser enviada para um dos ganhadores e um outro detalhe que eu queria é, deixar aqui para vocês uma informação muito importante eu tenho vou deixar aqui embaixo nos comentários nos comentários no primeiro comentário ali fixado e também na descrição desse vídeo um formulário tem um campo para você fazer uma pergunta para mim onde eu vou ler com todo carinho e vou responder lá no meu canal do telegram com vídeo como eu já postei com às vezes algum áudio então vamos lá antes de mais nada antes de, de sem mais delongas para o terceiro informação, terceiro item, a terceira dica que eu posso dar para vocês é de se organizar para comprar o imóvel. Gente, muitas pessoas nessa terceira dica, deixa eu me ajeitar aqui, acabam me, às vezes até me criticando e falando que não. Isso e aquilo, mas a terceira dica muito importante antes de você sair procurando o imóvel, antes de sair procurando crédito, quando você decidir comprar se você é essa pessoa vai até o teu gerente de banco como eu disse passando a pandemia óbvio senão você liga senão você espera mais um pouquinho vai até o gerente do banco e peça a ele quanto o banco te emprestaria para você financiar um imóvel gente essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês onde vocês vão ter a certeza do que realmente vocês vão conseguir só não se surpreenda muito pelo valor que você vai ter lá Ou oh, beleza eu vou conseguir financiar 500 mil então eu vou procurar um imóvel de 500 mil calma que não é assim tá banco. o gerente do banco é, como eu falei na, na dica passada aqui vocês têm é, como consultar no serasa a sua pontuação o teu score ver se o nome está limpo ou não o banco ele tem uma análise de crédito muito mais aprofundada da sua vida financeira. Ali você já vai ter, antes de pedir qualquer crédito de financiamento, ali mesmo você avisando que é para um crédito de financiamento, óbvio, né? Ele vai te dar uma ideia do que você realmente tem, se tudo está certinho, se tua vida está uma belezura ou se realmente existem algumas pendências. É ali que aparece nesse financiamento é, algumas... Pontua pon umas pontuações como você deve alguma coisa para a Receita Federal, você não declarou um imposto ou deixou de pagar o um imposto, é, ali vai aparecer alguma coisa do passado que você deixou de pagar e já passou aí 5, 7 anos. Caramba. Gente, eu não estou aqui para discutir, estou dando para vocês algumas informações que vão te ajudar. Você segue se você quiser, se você não quiser, você não segue, vai para a via tradicional e onde muitas pessoas, eu vou te dizer, mais de 70% de todas as pessoas que querem comprar imóvel não conseguem e muitas delas desistem justamente por não seguir esses passos tranquilos que é verificar toda essa situação antes de procurar. Quando você procura imóvel, achou imóvel, você vai até o banco buscar o crédito, eles vão fazer isso? Vão. Mas aí você já criou uma expectativa, você tá usando o emocional da compra e você, poxa, às vezes você quer aquele imóvel e fica bravo. Então, vamos fazer o seguinte, segue se você quiser. As dicas são essas, primeiras, verificar a tua saúde financeira, saber se realmente você está bem, Financeiramente para poder comprar, vendo se teu nome tá limpo, se você não tem dívida, e se você e se teu score tá alto. Você vai verificar isso na segunda dica que ainda é no Serasa, que você vai verificar na parte comercial como está. E a terceira dica e última dica é essa: vá até o banco, converse com o teu gerente, verifica se ele consegue te emprestar um dinheiro, quanto ele consegue te emprestar, qual é a taxa que ele vai te emprestar, a taxa que, que, taxa que ele vai te emprestar, para que você possa ter uma ideia de quando partir para outros passos de buscar o de conseguir o financiamento, se vai ser com ele ou se vai ser com outro banco, você sabe comparar e você não vai ser pego de surpresa. Gente, segundo vídeo da semana que vem, eu vou estar tá dando mais detalhes de quando você já tem essas informações, o como você é, consegue comprar com mais tranquilidade esse imóvel, quais são os documentos. Como você, quais são os documentos que o banco é, pede, por que, que o banco pede aquela documentação, é, como o banco te avalia, né? É, eu vou estar tá falando um pouquinho mais sobre isso, espero você na semana que vem, espero te, te encontrar lá e não esquece não de clicar aqui embaixo em gostei do vídeo, clicar em se inscrever no canal e não esquece de participar daqui, ó, da Ecodot, tá bom? Vejo você na semana que vem, no próximo vídeo. Tchau!